Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Quando nós falamos de técnica de guitarra, você concorda comigo que é um caminho muito abrangente? Principalmente na guitarra, onde nós temos ligados, palhetada alternada, você tem two hands, você tem economic picking, ou seja, uma série de técnicas que é interessante que o guitarrista domine. Deixa eu te contar uma história rapidinho aqui. Quando eu comecei a tocar guitarra, uma das técnicas que mais me impressionou foi o two hands principalmente quando eu vi o Van Halen tocando, meu, eu vi aquilo fiquei doido depois eu vi o Stanley Jordan falei, meu que doideira mas a minha cabeça não estava muito envolvida para o jazz, mas só do cara tocar de uma forma diferente aquilo me chamou bastante atenção mas a grande sacada mesmo era o Van Halley mesmo tocando depois outros guitarristas que eu gosto demais, tanto o Michael Rommel com os two hands, as concepções dele eu acho muito bacana e é claro um mestre na parte de two hands que eu particularmente gosto muito que é o rap beat, hoje ele tá tocando no Winger né eu já tocou acho que no Whitesnake e tudo mais assim mas volta e meia eu vejo ele agora novamente com o Winger né e meu essa parada eu queria estudar muito e é claro, existem várias concepções, existem two hands mais simples, os mais complexos e os extremamente cabulosos eu vou contar uma historinha pra vocês aqui quando eu posto um vídeo lá no instagram tocando alguma coisa assim, sem edição, sem nada, pego, ligo meu celular e saio tocando às vezes eu posto um vídeo, pô, uma galera comenta, ah, pô, legal e tudo mais meu, quando eu posto alguma coisa de two hands mais cabeludo aqui, umas coisas mais complexas mesmo é, com saltos e tudo mais, é o que mais chamou atenção, principalmente nos comentários, eu noto isso. E às vezes vem gente que toca um monte de guitarra, fala, porra, que animal. E às vezes a concepção nem foi tão complexa, mas o two hands é uma técnica que impressiona mesmo. Você concorda comigo? Quando o cara mete a mão aqui e faz uma coisa realmente impressionante, é, é tirar o chapéu, não é verdade? Aqui é o seguinte, existem vários segredinhos no estudo. Como que você vai criar um Two Hands? Como que você vai ter a concepção? Como que você vai pensar em escalas? Porque às vezes eu penso em duas escalas ou também trabalhando com intervalos. O Two Hands traz isso. Às vezes você está numa altura de braço. Certo? Uma altura de notas aqui, né? mais graves, e às vezes você pode colocar intervalos mais longos e ali você tem uma sonoridade que é basicamente impossível você tocar só né? com palheta e tudo mais sem ter o two hands. Ou seja, o two hands, ele, ele veio também para essa sonoridade moderna, essas concepções. Né? Você vê o Greg Howe tocando, tem twohands com salto. Meu, é muito legal. E aí você pensa, pera aí Gustavo, para eu sair daquele two hands tradicionalzinho assim, o que, que eu devo estudar? Como que eu devo estudar as escalas em relação a two hands? Então, como a galera já me pediu bastante, estou lançando agora o desafio de 30 dias de two hands. Se ainda você não sabe, já tem no meu site desafio de 30 dias de ligados, do economic picking, do sweep picking e agora do two hands. Qual que é a grande sacada desse desafio de 30 dias? É o nome, já disse. Você tem 30 dias para você concluir esse material. Mas é claro, se você não concluir em 30 dias, sem problema. Porque o material também é vitalício. Mas é legal você ter essa rotina, é, o lance de você saber o que estudar, certo? Então, eu fiz agora o desafio de 30 dias de Two Hands. Se você quiser conferir, Vou deixar um link aqui na descrição para você ser o meu aluno nesse meu novo material. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa novidade. E agora convido você a ser meu aluno no desafio de 30 dias de Two Hands. Beleza? Gustavo Guerra, Gordo, Tecnicas.